E aí, RetroGamer! Tudo de bom com vocês? Estamos aqui no nosso quinto episódio de Infinity Road Edition 2.0, é? Eu não sei se a gente está no quinto ou sexto. Quinto. Eu gravei. A gente está no quinto episódio, gravando seguido. Porque a gente é retardado e a gente não tem muito tempo para gravar. Sim. Então, bora lá. Wall Jump and Pip Carol. Essa fase é a mais divertida de todas, é sem zoeira. É. É, essa fase tem o All -jamp. Eu sei, não é aquela base lá? Sim, eu fiz o um iniciozinho só pra dar referência mesmo. Ah tá, da base lá pra usar o All -jamp? É. E o pip Canon, né? Olha só que legal o pip Cannon. A gente entra no cano e. Blum, tu viste tanto de moeda que eu botei ali. Não. Não. Ai eu. Ah. Holy shit. Tá, eu acho que explicou rei pro lá, eu acho que dá. Né? Entra ali. Né? Não! não dá. As coisas ficaram sem asa. As coisas? As Desculpa. As... Não, era pra ter pulado certinho na tartaruga, imbecil! Nossa, velho, <risos> que azar! É. Tá, agora a gente vai. Mano, morrer nessa fase aqui, o negócio tá triste, né? Como é que a gente vai matar o Bowser, mano? O Bowser é. Mano, é só eu que sinto que a gente não vai matar o Bowser. É, somente você os... entindo. A gente não vai nem passar essa... Oh, cuidado, pulei! É só pra matar os luna! Tu quer na frente, nessa parte não? Não... Eu não quero nem... Tá, pera, eu vou pular só nesse cup aqui, pode ser? Posso, pode ser? Ah, quer saber? Eu vou... Eu vou... Tá, pera, pera, vai nesse, ó! Eu pulo só nesse, tu pulo só nesse! Ah, era pra ter pressionado, eu não dei pressionado! Eu pressionei! Pressionou! E por que tu nem spawnou um buraco a gente perdeu uma vida? Ah o cara já tá ficando desanimado. <risos> Beleza, vamos entrar aqui nesse cano. Esse bicho desgraçado, agora se eu faço parkour no gelo. Ah, essa parte é fácil. Até que é divertido porque é dar spawn e pegar o meu par. O oh, dano. É. Que merda é essa? Ah tá, lembrei. É só dar giradinha dessa massa vai agora Ó, oh, pega então. Esse inimigo até que é da hora Eu gosto. É, só pra depois não dar pra... Tu acha que não vai chegar enxergar nada? Uhum. Aqui tem que pegar o Yachtcoin, né? Ui! Ui! Ui! Se não é o Jump, eu morro! Hã? Se não é o Jump, eu morro! <risos> eu não disse que essa fase é boa. Essa fase é mais tranquila, sabe? Olha lá, o tanto de moeda que a gente tem: 64! Agora eu acho que. Nintendo! Agora eu acho que vocês entenderam, né? Uau! Beleza! Ou oh, eu não sei se a gente edita o vídeo ou eu não. Não, o vídeo tá ficando bom, cara. Tá. E é um canal mais simples. Simples, é só pra ficar zoando. Não é que nem nossos canais principais que é. A gente tem que ir lá fazer o um trabalhão, deixar bonitinho o vídeo, né? É. Water in the space. Essa fase é muito da hora. Oh, só tô achando uma coisa, cara. Sim. Não, a música tá muito baixa. Ou oh, é só porque a gente tá jogando mesmo? Tem a gente tá jogando também, porque se não vai dar trabalho Se não, sabe como é que fica Pã tipo... parê E aqueles canalzinhos lá Pã E aí galerinha Não é Não, e é sempre aquelas musiquinhas famosas né, tipo Tipo, como é que eu posso usar? Não, não é Bad. Bad o pessoal nem conhece a música. Unit? Não, é, Unit até vai, mano. Mas Bad, Bad até que não é tão famosa, né? Ou é? É, olha que legal. Se for vai em punto, um Dá pra se transformar em estátua. Deus inimigo não mata a gente. Essa foto não tem um jantar, né? É não, dá spawn só pra não ficar sozinho. Eu não tô... Eu, eu... tô... VIVO! Ah, tu tá vivo? O que tu tá fazendo aí? Eu não tô nem aí! Eu não vou passar essa merda nem dentro! Essa fase é legal, mano! Eu nunca a fase aquática! Tem! Cara, eu... isso mesmo! Eu odeio a fase aquática! Tu odeia a fase aquática? Eu odeio! Ah? É a coisa mais chata do mundo! Tu acha? Acho! Não, eu acho! Eu tenho certeza! Ah, se tu acha? Ah, tanto faz. Ah, essa música, mano, a música é do Mario 64, de fase aquática, é muito relaxante, não é verdade? É. Eu vou pegar algumas moedas. <risos> e bora lá. Vamos embora <risos> pro bar! Bebê, cai! Levanta, caindo. Bebe cai! Quem já tá ah. dando isso? Oh! Ufa. Oi! Olha aí! O okay, que? Não tá levantando pra cima? Não, é um giro analógico. Ah tá, é normal. Dá pra jogar só com o analógico, tá? Ou é impossível? É impossível, porque daí é... Ai, tem a falta de controle. Uhum. E o analógico o analógico do USB, que é, que é feito em cima do Playstation 2. Ah. Uhum. sabe como é que é, analógico em cima da pressão, né? E sabe uhum. como é que a gente usa? Dê! Né? É. Ah, eu tô quase passando a parte aquática da fase. Já passei. Ah, essa fase foi de boa, né? Essas fases aqui não são tão difíceis. Olha só, duvido eu subir esse copo ou esse casco. Eu aprendi a fazer esse truquezinho. É da hora, Antena. Né? pegar uma vidinha aqui ou não? É, tá bom. Ganhamos pontos, são muito importantes, na verdade. É. E a gente já tá quase acabando nossa série. Já. A gente vai pro Vale do Bowser, né? É, não tem muitas fases, hein? Né? Até que ficou divertido o Infinity War jeito, né? Uhum. Oh, vamos fazer série aqui no canal do Teu mundo também, né? É, a hora que ele estiver pronto, né? É. Montanhas. Essa fase é bem da hora, ele é, ela é estilo Mario Land. Pulei. Aqui tem tipo um lugarzinho é. secreto com para pra ajudar, né? Não. Cuidado, vai, Valdo, pula! Ui! Essa fase é a única que tem plataformas. Que até que é legal, né? Que? Eu cliquei no botão! Clicasse? Cliquei! Eu ali. Apertei com força o botão e... Todo... Um monte de gente diz que noobs assim reclamam do controle. Só que esse controle tá realmente estragado, tá, gente? Foi é mal... uma merda! É o que tem. É, uma merda, mas é o que tem. É, tá. Na verdade, o controle em si não tá estragado, velho. Né? O que tá estragado é a entrada USB aí. Cuidado, quase que tu morre. O que tá estragado é a entrada USB, tá enferrujado. É, não sei como é que é enferrujou. Acho que é o tempo mesmo, né? Dizem que é o molhado, né? Quando... Não, plataforma tá do caralho! Vem a bolsa da tartaruga, hein? Atrapalhou, mano. Mano, Eu vou pegar um parâmetro. Peguei. Ah, Oh, mano. Tá, pera. Eu acho que a gente tá fudido. Eu acho que a gente e tu, tá... E tu, assim, não botou, né? e tu não botou física na água? Após? É, acertei? não botou física na água, né? Ah, uh, não. Tá, a gente vai dar um restart aqui levezinho. É, porque a gente só esqueceu de uma física na água, né? É. Porque o é jogo me ensinou a 68% já. Vou pegar o em né? Não acho. É. Ainda bem que a gente botou uma vida, né? Tá, peraí. Essa parte aqui tu espera jogar jogar ele. Daí tu vai mais fácil. Tem, tem um mosquito do caralho aqui enchendo o saco. Já tô do puto. Cata puto. Mano. Tá, beleza. Cata puto cara. Essa, essa parte aqui tem que ser junto ou a gente tá fico? Quer ir junto? Quer tentar junto? 1, é. três 3 de pula. Ah! Mano! <risos> Nunca vamos! Oh, tu quer fazer assim, olha? Já que a gente tem vida de sobra. Eu vou ficar eu vou ficar aqui, foda-se! Fala assim, eu vou ficando por aqui! Eu vou ficando por aqui! Falou! <risos> e tu morreu! Tu desiste da tua vida! Desisto, eu vou ter que ficar desistindo só. Senão... Nossa, mano! O Motion voltou com a tartaruga. A tartaruga. A tartaruga A tartaruga. Mano, a gente tá quase lerando. Eu acho que essa aqui é a última ou penúltima fase, né? É, essa daqui é a anti-penúltima fase. Sem contar especial, né? Tem um especial, bem... Ó, oh, o especial é divertido. Pô, pior que eu saí, tô seguindo bem o rumo que a gente queria um. Pelo menos uns sete episódios, né? É, beleza. Esse, esse episódio é o quinto? Sexto. Esse é o sexto? Uhum. Ah, mano, culpa do caramba, não me Seu Nazarento. Nazarento. Nazarento. Então. Então. Esse Uou! inimigo. Pom. <risos> não, mais ou menos isso. Essa parte a gente vai usar o grupo, né? Pra Plau e Shablão. Shablão e não morrer já. É, só não morre, mano. Eu imploro. Ah, será que eu vim nessa parte? Isso é. Eu vou fazer uma coisa meio de noob, tá? Mas eu tenho que fazer isso. Eu vou vir aqui pegar o Power Up, e vou voltar. Não é coisinho, é coisa inteligente de se fazer. Tu acha? É. É porque tem esse inimigo chatinho aqui. é Sei o não. demônio? É, que eu acho que é até melhor fazer assim, olha. Matar ele, né? E depois continuar, não acho mais fácil? É. Pegar aí a nossa querida Monelita. Yoshikoi. E bora lá. Aqui a gente vai ter que matar, né? Se tiver perto de morrer, eu respondo. Tá. Aqui tem mais uma Yoshi Run, Que foi uma referência ao New Mario Bros, só que... Eu não sei se tu entendeu a referência um pouquinho assim, ou não. Ah, tá. Aquela primeira fase, sabe? É do New Sparrow Bros Wii, né? Não, New Mario Bros 1 de 10. Mas do Wii também tá só isso. A gente fez referência do Wii também. Foi, eu nunca joguei o de Wii. eu só joguei o de 10. Ó, oh, mais uma vidinha pra mim. O Dewey. Quer... Ô, oh, dá spawn aqui, a gente vai fazer aquele teste, tá? tá. Pra ver se dá pra dois passar um... ah, no teste. Ó, oh, peraí. Vai, fica aqui atrás de mim, ó. Não, fica. Não, ó. Oh, ah, vamos aí. lá embaixo. Isso. Não, pula, caralho. Eu pulei, não dá pra passar nesse tempo. Ah. E a Maria, a gente <risos> Eu não tenho mais. <risos> Aqui tem uma Warp gigante. Aqui tem uma Warp gigante, a gente vai... Vai ser só mais essa Warp e falou, né? Vamos continuar no próximo episódio. Vai pegar. Viu? E o próximo epi episódio do Players RG será... <risos> mano, fazer isso, mano. Não, mano. Ou não? Tá, deu. Liga na novação. <risos> é, beleza. Se é que vai ter disso Chegou a rimar. Não vai ter edição. Ou chegou a rimar? Não vai ter edição. Tá não. mas o próximo episódio de Double Fantasy seraaa! Tá, tá, tá, tá, tá, tá, final t가요? ou não? Ou oh, mano? Então, ó, tá, é... Vamos fazer um último. Ó, oh, o próximo episódio vai ser o final de né? matar o um Bowser. Blá blá blá blá. E agora que eu lembrei que eu acabei de copiar o cart. Acho que alguém... Não... Acho que alguém deve ter notado as referências daí. Né? Eu não notei porque eu não aceito Cartier. Um, um, um, um. Aqui é só pegar é a Fire Flower, meter uma Fire Ball nele e ficar parado de morrer um junto comigo. Porque eu não tô Eu não tô a de morrer. Não, não, não, não, não. Ah, beleza. Aqui ó, música de 7.6. CS 1.6. olha, eu, uh, fazer um silênciozinho isso que eu tô aí. Eu não sei se vocês chegaram a jogar 7.6. Ah, mas... Deu! Já tá grande pra caralho episódio. 13 minutos, é. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É nóis, falou e fui! Pode ir!